Se você vai usar o seu armário normal e é uma coisa que você usa com frequência todos os dias, o risco de danificar as suas xícaras é muito maior do que a vontade de deixar a xícara bonitinha, empinadinha, com o bumbum pro alto.